primeiro o reino de Deus e a sua justiça e tudo mais o será acrescentado aleluia aleluia não só de paz, Esteja convosco E ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo João Glória a vós Senhor Naquele tempo Quando a multidão viu que Jesus Não estava ali Nem os seus discípulos Subiram as barcas E foram à procura de Jesus em Cafarnão Quando o encontraram No outro lado do mar Perguntaram-lhe Rabi quando chegaste aqui? Jesus respondeu, Em verdade, em verdade, eu vos digo, estáis procurando, não porque vistes sinais, mas porque comeses come pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos, não pelo alimento que se, que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com um selo. Então perguntaram, que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu, a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Eles perguntaram, que sinais realizas para que possamos ver e crer em ti? Que obras fazes? Nossos pais comeram, o maná no deserto, como está na escritura. Pão do céu, Deus a comer. Jesus respondeu, em verdade, em verdade vos digo. Não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai, vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Eles pediram, Senhor. Dá-nos sempre deste pão. Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome e quem crê em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O coração humano está sempre insatisfeito, sempre anseia por mais. O homem e a mulher têm fome de Deus. Nós estamos sempre em busca e o Senhor intervém na nossa vida. É Ele que nos alimenta, vem de encontro a esse grande anseio que nós temos. Hoje na primeira leitura, Deus alimenta ao seu povo com o maná, o pão descido do céu. O povo já havia atravessado o mar vermelho e agora está a caminho no deserto. Tendo passado aquele tempo de euforia, de entusiasmo da libertação, agora eles começam a viver a dureza do dia a dia, estão exaustos, famintos. Nessa hora eles começam a pensar, lá na nossa vida passada, nós éramos escravos, mas pelo menos a gente tinha pão. Eles acabam até mesmo deixando de lado esse dom maravilhoso da liberdade, se apegando a essas coisas. Como também nós, quem sabe, já tendo deixado tantos hábitos passados, Podemos em algum momento pensar assim, nossa, mas sabe que era até agradável aquilo que eu vivia, ainda que isso nos fizesse escravos. E esse povo começa agora a murmurar, porque vocês imaginem, não é? Um povo faminto e um povo além disso de cabeça dura. Eles então vão às lideranças, Moisés e Araão, e começam a se queixar. Deus, por sua vez, que não se deixa levar por essas oscilações humanas, mas é generoso, dá a esse povo o pão descido do céu. E como diz a palavra, o pão não é, que agora cai do céu, que Deus faz chover. Mas entendamos bem a Sagrada Escritura. Naquela região, haviam arbustos, que soltavam como que uma substância que pingava das folhas e caía ao chão. Um alimento um tanto açucarado que eles desconheciam, parecido com uma névoa. E agora eles vão ver nisto que é presente de Deus através da natureza, a providência. Não vamos imaginar que Deus fez literalmente cair pão do céu. A providência de Deus age por meio das circunstâncias, daquelas ocasiões em que Ele realmente se mostra a nós. Tem muita gente talvez querendo a divina providência, mas de uma forma passiva. E não se deu conta que Deus está dando sinais. E dentro de várias manifestações, às vezes simples da vida, Deus está mostrando, eu estou aqui. Eu estou socorrendo a vocês. E este é o maná, o pão descido do alto. Isso não tira em nada a nossa fé. Muito pelo contrário, nos faz enxergar que naquele instante, naquele momento, Deus fez com que aquele povo estivesse naquele local onde ele pôde ser nutrido. No entanto, algumas pessoas vendo que Aquele alimento poderia saciá-las, começaram a acumular para aguardar para o dia seguinte. E esse alimento se estragava, era perecível. A providência de Deus, como diz o Pai Nosso, é o pão nosso de cada dia. O desejo de acumular já não faz parte desta proposta de Deus, de confiar na sua providência. Ele nos socorre, nos assiste, nos dá o necessário para aquele momento. E a caminhada continua. E Deus provê. Assim como o caminho daquele povo vai continuar rumo à terra de Canaã, à terra prometida. Mas é diariamente que eles vão ter que realmente se abrir para esses sinais da providência de Deus. O povo que comeu este pão, morreu e hoje Jesus se encontra com um povo que está faminto tal como se encontrou no domingo passado ou no sábado passado no qual nós já celebrávamos o domingo com a multiplicação dos pães que é o grande sinal da partilha do Senhor aquele mesmo povo que se fartou de pão agora procura Jesus não encontra o um mestre Onde estão os discípulos? Eles vão então em busca subindo as barcas e encontram finalmente Jesus. O Senhor sabe do coração de cada um, ele lê o interior de cada pessoa e sabe que muitos estão ali, porque na verdade não estão à procura da palavra, da mensagem, mas estão à procura de pão fácil. Imagine só. Na multiplicação, os pães, de certa forma, vieram gratuitamente, embora houvesse a partilha ali com a bênção de Deus, não é? que acontece como um grande sinal. Mas as pessoas viram, olha, Jesus realiza esta multiplicação. Vamos até Ele. Nesse instante, Jesus na sua humanidade poderia pensar, realmente o meu ibope está bem alto, não é? uma grande multidão me procurando, mas para o Senhor isso não é sinônimo de sucesso, pelo contrário, aquele povo não entendeu a mensagem, fracassaram na fé, e eles começam até mesmo a questionar Jesus, perguntando que obras eles devem fazer, mas as obras aqui, não se referem aos gestos de caridade, e sim aos preceitos que aqueles judeus achavam que tinham que realizar para terem em troca um benefício divino. Era esta a mentalidade da retribuição. E Jesus diz que a obra que eles devem fazer é acreditar, é ter fé. Ter fé no filho do homem, que é Jesus, Deus, humanado. Hoje nós vemos também essa mentalidade da barganha em muitos espaços ditos de fé, em que as pessoas se utilizam da oração para obter um benefício próprio. É claro que nós pedimos os favores divinos, é claro que nós pedimos a intercessão dos santos, é claro que nós pedimos o socorro de Deus, é assim a oração de súplica. Mas há uma onda muito forte De uma relação com o divino Sempre considerando que Quando nós fazemos algo por Deus Ah, então Deus vai nos dar algo em troca Gente, a graça de Deus é gratuidade dEle Se nós fazemos algo por Deus É porque o nosso coração Sintonizado com o dEle Repete os seus gestos. E é claro que Deus, na sua generosidade, nos dá sempre muito mais do que nós podemos dar para Ele. Então não é simplesmente porque eu estou dando, agora Deus com certeza vai me dar, o Senhor vai dar, não é, Senhor? Claro que ninguém reza assim. Mas no fundo pode acontecer que, quem sabe, nós esperemos de Deus que Ele nos sirva. Há ah, até mesmo a mentalidade não apenas em outras igrejas, de outras denominações cristãs. Mas, até mesmo na igreja católica, de algumas pessoas que pensam assim, Deus vai me honrar. Tem alguma coisa que se inverteu aqui. Somos nós, somos nós que honramos a Deus. Como nós vamos dizer que Deus vai nos honrar? Vocês percebem? esta mentalidade de colocar Deus a nosso serviço quando na verdade nós somos chamados a ser os servos é claro que ele na sua bondade imensa sempre vai nos cobrir com a sua graça com o seu cuidado e com os favores divinos também mas isso parte do coração de Deus e não simplesmente de algo que nós damos e agora Deus forçosamente tem que nos entregar é por isso que estes homens não convencidos com a palavra de Deus Com a palavra do próprio mestre Vão agora falar para ele assim E que obras então fazes? Quais os sinais que tem a realizar? Porque Abraão realizou aquele sinal Do maná que desceu do céu e Jesus diz Foi o meu pai que deu a vocês esse alimento O alimento O que vai saciá-los, de maneira que vocês já não sintam fome. Opa, não vamos sentir fome? Então, Senhor, nos dê desse alimento. Eles interpretaram erroneamente essa palavra de Jesus, porque eles, na verdade, não queriam mesmo trabalhar. Seria muito fácil ter o alimento tal como aconteceu naquele episódio da multiplicação dos pães. E Jesus diz que ele é o pão vivo descido do céu. Ele é o alimento que o ser humano anseia. É a fome de felicidade, de paz interior que apenas Deus pode dar. É claro que também há a necessidade humana do pão de cada dia. E Jesus não nega isso. Mas este alimento o corpo é perecível, quando nós fazemos uma campanha, nós falamos assim, é, você pode trazer um alimento não perecível né? então ninguém vai trazer carne, é, enfim outros alimentos como legumes que perecem é, com menos tempo mas até mesmo aqueles ditos não perecíveis tem validade, não tem prazo de validade? perecem também e Jesus diz assim Trabalhai, não pelo pão que perece, mas pelo pão da vida eterna. Eu percebo que o povo de Santa Cruz é um povo muito trabalhador. É muito bonito ver esse empenho, essa dedicação, que, que está arraigada né, na, na cultura dessa gente, que, que realmente se põe a, a trabalhar. Esse mesmo empenho que nós temos em busca da conquista do pão de cada dia, deve ser o empenho pelas coisas do alto, e até mais, porque nós trabalhamos por aquele pão do dia, por aquele bem que depois perde o valor, até o carro, não é? Ano após ano vai perdendo o seu valor. Devemos... Buscar acima de tudo aquilo que jamais perde o valor. O pão da vida eterna. O alimento que nos nutre por dentro. Que nos dá a força também para tudo fazer. Para trabalhar pelo bem da família. Mas acima de tudo trabalhar pela comunidade. Trabalhar pelo reino dos céus. É assim que nós reconhecemos em Jesus. O pão que nos alimenta. É o pão que nos Forma, é o pão da Sua palavra, é o pão da Sua presença, que ao nos nutrir também se torna Deus em nós, e assim nos tornamos homens e mulheres novos em Cristo Jesus. Trabalhemos por este pão, sabendo que a providência de Deus sempre nos assiste na Sua gratuidade. E nós também, com igual gratuidade, queremos oferecer a nossa vida a Deus e também pelos irmãos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso.